E aí povo da camicleta, depois de um tempo afastados Em razão da suspensão do nosso canal tá? Tem um vídeo aí que a gente fala um pouquinho dessa história Voltamos aqui para mostrar hoje a nossa caminhada numa trilha Na estrada pantaneira, que aqui está aparecendo o um mapa né? Bem na área do hotel esse aí, ó, hotel Pantanal Aqui a gente está chegando então No hotel Nós fizemos um passeio de lancha é. E ali naquele local A gente fez um vídeo também E agora nós estamos na trilha né? Conforme a gente já tinha dito antes A gente ia mostrar essa trilha Dentro dessa área do hotel Como vocês podem ver É uma Uma área de terreno aberta As pessoas vão com tranquilidade ali. Né, a gente está junto com um grupo de isso era argentino ou uruguai? Acho que era do Uruguai, né? Acho que era do Uruguai, né? É um grupo de uruguaios que estava visitando o Pantanal. E a gente aproveitou e fez esse passeio junto com eles, né? Vai um guia junto. É. Essas imagens, assim, de fotografia, são algumas que eu fiz durante o nosso passeio, não nesse lugar propriamente aí, né? Mas é aí no Pantanal, enquanto a gente estava andando, então de vez em quando eu boto uma foto aí no, no vídeo aí. Nós não, não encontramos nenhum bichinho Eu acho que teve um... Qual é o nome daquilo? Um... pica-pau, se não me engano. Não me é. lembro, mas parece que tem uma foto de um pica-pau. Olha, olha essa área aí pessoal. Ela é assim com essas trilhas, com... Corrimão e essa madeirinha, porque como nós estamos na época de seca, até tem como passar embaixo, mas normalmente essas áreas ali são bem alagadas, né? Afinal de contas, a pessoa tá no Pantanal, né? O que, que tu achou desse chão aí? Tava tranquilo? Tava, foi uma caminhada bem tranquila, tendo bem limpinho, né? Uma trilha aberta. É, bem aberta. É porque é do hotel, né? Então, toda hora entra um grupo ali novo e... Até por isso, a gente acabou não vendo muitos espécimes ali de animais, porque toda hora entra um grupo de ah, pessoas, também. né? É, com certeza, também é. acaba espantando os bichinhos, até porque as pessoas quando estão fazendo essa caminhada em conjunto, dificilmente ficam quietas, né? Pra... Ah, é, o pessoal fala muito, fala muito, e aí se tu quer ver bichinho, esquece. É isso. Ali o nosso guia deve estar dando uma explicação agora, o pessoal tá começando uma travessia, tá vendo? E mais uma, então tem vários lugares durante essa caminhada, com trilhas assim, ó. Ó, essa aí, ó, olha o jacaré querendo pegar um, uma garça ali, né? Foi uma imagem que nós pegamos na estrada. Botanau é muito bonito, né? Aqui, esse caminho estreito à esquerda aí na verdade é a trilha da volta né a gente vai pela direita e volta pela esquerda tem um, um ponto aí que o pessoal uh... essa árvore aí é uma árvore que representa o Pantanal de Mato Grosso é o nome dessa árvore aí é tarumã é... Aí no caminho a gente até tem uma imagem com o tarumã, tem uma placa na, na árvore escrita tarumã. Chamam essa árvore também de tarumeiro. É, eu vi o nosso guia chamando ela, vocês vão ver quando a gente estiver em cima do, do mirante que a gente vai assistir, essa é mais uma imagem do Mato Grosso, olha só. Uhum. Essas folhas secas, sabe que eu tenho muito cuidado, assim, nas trilhas, porque pode ter animais peçonhenses. Mas como o trânsito aqui acaba sendo diário de turistas nessa época, a gente até que tava tranquilo. Olha que o pessoal vai ali, ó de chinelinho, roupa de banho, né. Nós não estamos fazendo merchandising aí o hotel nem nada, mas tem uma piscininha lá, o pessoal toma banho, né. No caminho. Parece bem gostoso. Comida saborosa o restaurante. Ah, verdade. Nós vamos mostrar o restaurante também. Aí que a gente acabou fazendo a refeição ali no restaurante. Eu não me lembro do preço, né? Mas não era muito caro não, né? Normal, né? Normal, um buffet é normal. E aí do lado, ó. É o rio que a gente passou é. de lancha no. No vídeo anterior sobre o Mato Grosso, onde um, um guia pega na cauda do jacaré, levanta o jacaré. Dá comida. Dá um, é, um peixe na boca do jacaré. E o jacaré não é adestrado não. É... Ele escolheu o jacaré na, no meio do rio lá. Então, é porque ele tem experiência, né? Ó, os jacarés, as... Capivaras a gente encontra muito, né? Aliás, capivara e jacaré é o que mais tem, né? Meu Deus do céu! Assim, sinceridade, não dá pra andar no, nos lugares com, com água nesse pantanal na beira do estado aí, porque é grivado de jacaré, né? presta atenção na água, tu começa a enxergar só os olhinhos de fora. É, cheio de olhinhos, pra tudo que é lá tem jacaré. E se tu parar, ficar quietinho, daqui a pouquinho tu vê quando eles dão umas bocadas, assim. Se alimentando de alguma coisa. Esse aí é a nossa trilha, né? Ali em cima, tá vendo? Ali tem tipo um cupinzeiro, acho que é um cupinzeiro. Agora, eu acho que... Agora, é o desse... Agora a gente está chegando perto do mirante. Imagina, o, o Pantanal não é um lugar que tenha picos, montanhas e tal, né? Então eles construíram esse mirante aqui, ó. olha que coisa bacana. As pessoas podem então ter uma visão do, do Pantanal através desse mirante. É uma ideia bem bolada, tá vendo? Tem que ter um pouquinho de esforço aqui na subidinha, mas pode ver que o pessoal aqui, tudo novinho, ó, tudo gurizada subindo. <risos> subindo o, as, as escadarias, foram todos tranquilos. Vou dizer que eu cansei mais do que eles ali. Vamos deixar rodar. Ah, uma malinha no meio do caminho. É dar uma chacoalhadinha, né? Dá, dá. É, dá uma chacoalhadinha ali, porque é alto, né? E lá em cima aí o guia ainda distribui Ó, os pesos, dá aqui, mais medo. É, olha só, essa é uma imagem que nós fizemos não do mirante, mas no caminho, dos jacarés, muitos jacarés no Pantanal. passeio um em só. 360 graus. E lá vamos nós. Lá em cima fica só aí, na Só no mirante. 45, 45. Hum. Fica mais ou menos no meio do caminho esse, esse hotel aí, logo depois de uma ponte, então é, é fácil de ver, de localizar. E esse passeio aí eu acho que talvez até seja pago, mas como estava um grupo saindo e a gente estava por perto, a gente foi junto, não pagamos nada. Compensação, estamos divulgando de graça também aqui o hotel, né? Então, fica elas por elas. Olha aí mais uma imagem. Olha Você essa coisa vê, bonita isso aí. Lê, fala. Depois lê isso. Lê. na estrada. Ah, ah, um começa um a enxergar, então, um é o canal do círculo. Olha que beleza. É, esse é o, é o tempo ah. normal de subida, né? Não é... Não adiantamos nem... De vida, assim, fica só é, do lado, não, gente. Cortamos de vida. o vídeo, é isso aí. É o tempo Nossa, de subida no, no mirante. É ah, o cima, O esforço vai é. valer vale a pena, quer ver? Porque a gente chegar a Ele pode ficar 4, 5, 4, 5. Vamos no final. Né? Para dividir o peso. peso. Para dividir peso. as pessoas por <tos> locantos <tos> do <de> lo almirante. <tos> Então nós aí, tentando auxiliar o guia, não sei se nós ajudamos mais ou complicamos mais aí. Está chegando todo mundo. Pode subir só. Vamos subir. Aí tá bom, não tem problema não, pode ficar mais daqui, ó. dá pode ficar você aí, pra mais uma, a gente duas, três aqui. Diz aqui. manda um é pouco, por para cá, pode ficar também. Ali para ali, ó. pisa é, a a gente um pouco Nossa. mais a é. para, eu também. ficar do lado mais. Entendi. Entendi. Entendi. Ah. Eu vou ficar lá pelo. Aí fica dividido, né? Claro. Uhum. Você vê que aqui, ó, você não vê uma árvore derrubada. O quanto o Pantanal é é conservado, viu? Sim. Eu não vejo árvore nenhuma. Agora, alguma... casinha de pessoal pantaneiro dorme ali com a família dele, então tem o... o direito de fazer um, um quintal para tamanho de ovos. Só que o bicho quando joga. Né? Muito legal. Agora é a hora do almoço. Olha aí, a tá de novo no pequenino. Então agora nós continuamos nossa viagem, saímos do restaurante, já estamos pegando aqui a estrada, pode ver que em alguns lugares a, a estrada, na estrada tem pontes de concreto, mas tem muitas pontes de madeira, muitas. E vocês vão ver que tem umas com buracos. Tu chega a lembrar, amor, dessas? Lembro, sim. Dá medo de passar. Tem que ter coragem. É verdade. Então, agora, o próximo vídeo, a gente vai mostrar algumas pontes. Mas, em especial, a gente vai mostrar quando a gente cruzar por uma boiada que estava sendo conduzida por pantaneiros. Vai ser um vídeo breve, mas vai ser muito bacana, tá? Então é isso aí. A continuidade desse vídeo aqui vai ser cruzar pela boiada e chegar em Porto Jofre. Essa é a nossa ideia do, do nosso próximo vídeo sobre essa nossa estada, jornada lá no aqui no Pantanal, né? Espero que esteja gostando aí, principalmente agora que a gente está nessa pandemia, né? Então a gente está mostrando aí algumas viagens que a gente fez e que não tínhamos ainda tido a oportunidade de mostrar. Olha aí, estamos chegando na boiada e fica essa história aí para o próximo vídeo. Show de bola! Fiquem com Deus! E até não esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no, no sininho. sininho compartilhar. Compartilhar, né? Olha aí, que bacana. Vamos e ter que atravessar. Deixar o like. Deixar o like lá, né? Tem um canal no YouTube, tem o um canal no Instagram também, tá? Eita, rapazinho. Fica pro lado aí. Fui!